E aí, meus caros, como é que vocês estão, 100%? Gente, me chamo Camila Nascimento. É um prazer estar tá, compartilhando o conhecimento. Estar tá aqui transbordando a vida de vocês. E, é, de cara, eu já começo aqui nessa plataforma belíssima. <risos> Abinomo. É... como é que eu faço para me chegar na Abnomo? Gente, a Abnomo você tem acesso a ela mediante uma... um navegador, tá? você não vai conseguir baixar tipo programa com você como muitos aí conhecem né? eu acredito que muita gente é, que vem aqui para pegar essa parte da minha talvez já conheça aqui óbvio tá e abrindo você não não não faz é, esse segmento você não não é, consegue baixar o programa você tem que ir na plataforma é, ou você tem que ir no navegador e você tem acesso a plataforma e ele você faz suas negociações e operações tá essa aula aqui gente para começar tá deixar aqui claro para vocês é a aula inicial eu vou trazer aqui algumas coisas relevantes tanto a binuno tá é, como vocês vão fazer como vocês vão realizar as operações enfim porque porque tem muita gente que vem até aqui e não conhece direito não sabe os procedimentos tá mas para também facilitar a vida de vocês eu quero deixar um link aqui embaixo para vocês conseguirem ter acesso mais rápido na plataforma da minha tá e é isso aí é, primeiro como eu estava falando não você não vai conseguir fazer a mesma forma que você consegue fazer na equiropes tá para muitos aqui conhecem para que você não conhece equiropes tudo bem não tem problema não tem é, nenhuma relevância aqui na nossa aula tá a não vai ter relevância por quê porque é, a Binomo você vai precisar de, uma, de, um, de, um, de um navegador tá um navegador que você usa ele é, constantemente tá um navegador confiável seu na qual você julga ser é, bastante bastante é, bastante easy, né? <risos> que não trava muito, porque a, a Binomo ela é uma plataforma que vai ser usada dentro do navegador, então ela ela tende a sugar muito no seu navegador, tá? Mas enfim, vamos lá. A gente está aqui dentro da Binomo, tá bom? E como uh, é? Uh, como é que a gente vai fazer aqui depois que a gente entra? A primeiro que você vai fazer é vir nesse 5 S aqui, tá? E colocar em um minuto deixa eu descarrega aí um minuto tá Show. ok nesse gráfico o gráfico de um minuto serão os gráficos onde nas quais a gente vai ficar operando tá onde a gente vai ficar trabalhando principalmente a nossa estratégia tá bom todas as nossas estratégias serão relevantes ao minuto tá bom é, aqui nesse mais um aqui você vai conseguir ter acesso aos ativos tá bom é, eu estou no final de semana que vai ter os OTCs tá bom o OTC aqui disponível para mim depois eu faço uma outra aula explicando direitinho essa, esse OTC aqui, porque ele vai demandar um pouco de tempo. Mas esse, esse OTC aqui, ele vai funcionar no final de semana, ele é um mercado diferente do mercado do meio de semana, tá? eu sugiro que você é, diferencie isso, o OTC para o mercado comum. Só que a gente vai usar na, maior, na maioria das vezes, principalmente na nossa estratégia, essa Crypto Index aqui. Será esse ativo que a gente irá utilizar, tá? Esse que já está aberto aqui, onde tem essa volatilidade aqui tá ok, okay então well, as minhas entradas e as minhas operações vão ficar registradas aqui ó esse relógiozinho tá esses outros a fazeres aqui e na verdade essas outras opções aqui eles não têm muita relevância aqui no nosso curso nem nas nossas operações eu acredito que também na sua vida pessoal você vai conseguir utilizar isso aqui e a outra coisa que a gente vai utilizar ou que vai estar disponível para você são essas ferramentas aqui de indicadores e de marcações que também não vamos usar, tá? Mas eu tô falando que só para você conhecer a plataforma, conhecer tudo direitinho, caso você queira marcar, tá? Galera, do isso você que deseja marcar tudo fundo, a gente tem todas as linhas aqui, tá bom? Show. Ok. Então, é. É, eu entendi tudo direitinho essa parte aqui, como vai funcionar as operações? Gente, é, o nosso mercado é o B, opções binárias, então a gente tem essas duas opções aqui, ó. É, essa de cima aqui, a verdinha, se chama Call, tá? E essa aqui vai se chamar put, tá? Quando a gente for dar uma entrada na qual ela vai sumir a gente dá o carro o que ela vai descer, a gente dá um put, tá? Eu sugiro também que você, caso você não saiba você quer um no mercado, eu sugiro que você anote isso e saiba isso direitinho, porque a nossa estratégia também, a gente vai dar operação, né? E a gente vai dar call e de acordo com o que a gente vai passar para vocês, tá bom? E aqui você dá o valor da sua ordem, tá bom? É o valor da sua ordem, você anota direitinho tudo que você quer tudo que você quer operar, e aqui é o horário é, em que esse pontinho vermelho aqui, irá inspirar a sua operação, tá normalmente, a gente deixa da forma que tá, da forma que você entra, você já pode deixar, porque ela já vai ficar para um minuto, tá, e tá bom que é, que horas é que eu vou dar a minha ordem, eu vou mostrar aqui direitinho para você, é, você dar a sua ordem, tá bom? Só se Como é que eu vou dar a minha ordem? Olha só. Tá vendo esse, esse, esse tempuzinho aqui? Quando ele chegar em 33, será o um momento que nós vamos dar a nossa ordem. Especificamente 33, ó. Porque quando ele quando chegar no 30, ele iniciou outra vela. Ó, chegou no 30, você viu? Iniciou uma nova vela. Então é assim. A cada vela tem uma duração de um minuto. Ela vai de 30 segundos a a inicialização de um minuto está encerrando os 30 segundos. Só para você ver aqui: a gente um minuto, ou a gente encerra 30 segundos, e, e encerrou. Quando encerrar, ela vai passar mais 30 segundos é, rodando, que vai ser quando chegar o nosso tempo de novo para dar entrada na operação, que vai, ser, que vai ser quando tiver 30 segundos aqui. Tá bom então esse, esse vai ser o momento da nossa operação tá que só chegar aqui de novo tá chegando quando chegar em 33 tá antes de chegar no 30 segundo que a gente sempre vai entrar no fechamento da vela 33 sempre no fechamento da vela agora aquele esse ser o momento da gente entrar porque porque no fechamento da vela sempre inicia uma nova vela vocês conseguiram entender tudo certo até aqui a gente vai sempre operar pessoal a nossas estratégias sempre vai ocasionar no no, no no no tempos aqui de 33 segundos porque ela demora ali cerca de três segundinhos apenas para poder inicializar a próxima vela tá sempre você faça isso e eu sugiro que você também é, pratique isso tá coloca na sua conta demonstrativa e sempre fica dando entradas ali quando encerrar uma vela você dá a sua entrada tá bom tudo certo até aqui. Esse é o nosso tempo de entrada, que é o fechamento da vela, tá bom? E, então, como é que eu faço o meu depósito? O depósito você vai realizar aqui, ó. Você clica aqui, escolhe a moeda, coloca todos os seus dados pessoais. Ali você também coloca o valor, né? Claro que você quer depositar. E questão de valores e depois gerenciamento, eu vou passar em outra aula, tá? Essa aqui é só a nossa primeira aula, para você entender tudo direitinho caso você não entendeu alguma coisa em relação é, à plataforma, tá, da não. Uh, você revê o um vídeo ou é, rever o um vídeo que é, você vai conseguir entender tudo direitinho. Mas é, eu não quero prolongar você aqui, porque ainda tem muita coisa para a gente passar, tá? E uh, eu quero mesmo que você comece é, de já faturar, show? Tá? E a gente vai ficando nisso tá tal. estudos e até logo, gente. Até mais.